E o médico falou pra mim, falta muito pouco pra você não aguentar mais. Eu falei, gente, vou morrer. Sou aposentada, tenho 63 anos e cuido da minha mãe, que tem 89 anos e sofre de Parkinson. Cuido dela sozinha. Sabe, acho que eu só pensava em, em, em dormir. Ai, agora tem que fazer comida, levantar, fazer comida pra mamãe. Ai, tem que ir na rua comprar isso aqui, ai, tem que pagar a conta. Tudo reclamando de tudo, sabe? E só pensava em só queria dormir. Acho que era uma depressão profunda mesmo. Já tava mesmo, eu, eu estava me sentindo muito mal. Sabe quando você só faz, você tem que fazer? Muito machucada, muito ferida, sozinha. Desculpa. E daí eu fui ao médico, e o médico falou pra mim, falta muito pouco pra você não aguentar mais. Eu já não posso, já não sei, não tem mais o que fazer por você, você tem que ver uma forma de mudar a sua vida. Aí foi que eu realmente, eu falei, gente, eu tô indo embora, vou morrer. Eu saí chorando do consultório. Sei que se eu for antes, vão entrar aqui, vão jogá-la em qualquer lugar, de repente até uma calçada, porque... E ao mesmo tempo, o que eu tô fazendo na minha vida? O tempo tá passando, e eu, como é que eu fico? Quando eu dei de cara com o um vídeo do Bruno falando da fita energética, eu falei, uma luz no fim do túnel. E aí me inscrevi na fita energética e fiz um tratamento para mim e para minha mãe. Aí, cara, comecei a me sentir, sabe, bem melhor e ela começou a dormir. Seis dias já começamos a ver o resultado. De repente, eu fui me sentindo diferente, me sentindo mais segura. A cuidadora da minha mãe falou para mim, quando você dá esse chazinho para sua mãe, as feições da sua mãe mudam. É, depois desse, desse tratamento com a fito energética, eu tô, estou tô começando a, a, a me ver. Eu não estava me vendo, eu só vi a minha mãe. E eu me sinto muito menos sozinha do que eu sentia antes, né? Com vocês. E me libertei dos remédios, graças a Deus, aquele remédio que ele... Você não vai viver sem ele. Estou vivendo muito bem sem ele. Obrigada a Deus por me direcionar naquele momento e eu encontrar o Bruno de Mendes, ali falando da fita energética. Eu agradeço a Deus e agradeço a vocês. Eu me emociono porque realmente eu me sinto, eu me sinto muito acolhido. Você ouve alguém dizer para você: falta muito pouco para você não aguentar mais, para você morrer. E agora nem nada mais de faltar pouco, falta pouco nada, falta muito, muito, porque eu tenho muita coisa ainda pela frente, muita coisa bacana para viver.